Oi, o blog de escalada hoje vai fazer a avaliação da comida liofilizada da Liofoods. O que é uma comida liofilizada? É um tipo de comida muito indicada em que vou fazer algum trekking ou camping em algum lugar que tenha poucos recursos para você comer, ou então mesmo uma expedição de alta montanha. Essa comida leofilizada foi fornecida pela Leo Foods após um primeiro teste que o blog de escalada fez na Patagônia e não teve muito sucesso. Vamos ver se agora, nessa versão, a comida corresponde às suas expectativas. Chegamos no final da avaliação do Elio Foods. O produto, em relação à versão anterior, melhorou bastante, tanto em sabor como em quantidade na hora de você cozinhar, na hora de você comer. Para você ver a avaliação completa e saber as notas do produto, verifique o post no blog de Escalada, blogdescalada.com.